Opa, pessoas, Chulazzy por aqui de novo, e dessa vez, eu vim aqui pra dar boas notícias a todos vocês. Ótimas notícias sobre o nosso querido X-Cat. Sim, o x que faz rap burro de hentai pro YouTube. E por que não falar sobre cat o X-Cat tendo mesmo aqui? Pois é, se apresenta aí o x Olha só, gente, depois de tempos e tempos, eu finalmente pude aparecer no vídeo da Chulazzy de novo. E eu vim aqui no lugar do Xcat cat pra falar que eu precisava ter a ajuda de vocês pra pegar a placa de 100 milhões de comentários. Todo Tô, o que diabos tu tá fazendo aqui? Eu já disse, Chulose. Tô aqui pra pedir ajuda com uma placa Cala de... Cala a boca! Não, pera. Você é o aqui do Tropia que eu deformei no toche deformados? Ah, mano, eu sou muito sua fã, de verdade. Salve sua fã opinadora do Zodíaco. Me perdoa pela demora. Pera aí, quem é esse leque com cabelo verde e preto? Ô, oh, caramba, tô da autônica. Meus cachinhos são vermelhos sem brancos. <risos> Do eu acho que você já pode se retirar para poder gravar aqui com o XCAT e... O XCAT, agora que você chegou, se apresenta aí. Salve seus fãs opinadores do Zodíaco, meu nome é Lex Clash. Não, pera, meu nome é Lex Cat e eu tenho um cat no final porque eu sou muito gato. Pode ver no meu Insta, eu faço rap burro de hentai pro YouTube. Acabei quase perdendo meu canal original com strikes, mas graças ao nosso Deus digo, eu recuperei o canal. Porque meus raps são tão bons que o povo ficou até com dó de me banir. Pois é, o X-Cat. Com a força do murro na cara... Não é murro na cara, é foda-se. Tudo acaba dando certo no fim. E quem sou tão foda-se no fundo? Aqui é gostoso do Kawai e eu vim aqui para PG para vocês usarem meu código. Porque dessa forma você vai ganhar emprego. Sai daqui, caramba! Não, Xelaze, porque você matou ele? Eu sou encaridade, caridade mano. Eu precisava dessa proposta de emprego no Kawai. Por favor, tenha piedade. Já pra vocês dois. Deixa eu gravar em paz, mano. Mas enfim, LexCat, como tu tá se sentindo agora que pegou o canal? Ah, sei lá. Eu tô sentindo uma vontade absurda de fazer mais raps burros de entrar no YouTube, sabe? E além disso, eu quero muito. Pô, oh, aqui é da polícia. Eu vim prender o Lex Cat pelo crime de ser extremamente lindo. Então bora. Agora eu tô a casa do meu coração, rapaz.